Bom, é um clássico. Salve rapaziada, hoje temos Coisa pra caralho. A gente tem, tem que fazer tier list da sexta do medo de ontem. Que, nossa, vai ser uma doideira essa tier list de hoje. Porque puta que pariu a sexta do medo de ontem, Mano.